Vox Populi, Vox Day, A voz do povo é a voz de Deus. Essa semana, pro podcast do sexto round, recebi mais de 200 palpites sobre Gilbert Durinho versus Jorge Mas Vidal. E para minha surpresa, nenhum, zero, aposta no americano. Não só isso. Diria que 99% acha que o brasileiro atropela, humilha, faz estrogonofe de latino. Aí fui lá na querida skate.com, YouTube, skate, trocando o K pelo T... E constatei que o pessoal que faz a fé bota a grana Os apostadores tá vendo da mesma forma As odds lá na Casa Azul de Letras Brancas são assustadoras Mas Dal paga quase 5 reais para cada um apostado em caso de vitória E o Durinho só paga 1.23 É um favoritismo absolutamente colossal contra um cara que acabou de disputar o cinturão duas vezes ou seja, luta no mais alto nível. E se olharmos para os fundamentos, não sei se há essa simetria, esse descolamento todo entre eles. Para começar, em pé, o mais Vidal tem 10 centímetros a mais de envergadura. O durinho é mais baixo e tem os braços curtos para a categoria. O brasileiro bate pesado, é verdade, tem seis nocautes no MMA, mas o Mais Vidal tem 16. Esse é aquele cara que ainda adolescente trocava mão na, no, nos quintais da Flórida com Kimbo Slice. Se fosse uma luta de kickboxing, não sei, não, é bem parelho, os dois teriam suas chances. Mas o Mais Vidal, inegavelmente, durante a carreira, foi mais striker do que o Durinho. Ah, beleza, MMA não é kickboxing, mas para chegar no chão e o campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta fazer a diferença, precisa rolar queda antes. Renato, o Mais Vidal foi quedado 13 vezes nas últimas três rodadas. É verdade, mas foram 15 rounds com Kamaru Usman e Kobe Covington. Esses provavelmente são os dois melhores wrestlers da categoria que praticam a arte de quedar os outros desde os 4 anos de idade. Nas 10 rodadas anteriores, só o Ben Henderson, de novo numa luta de 5 rounds e de novo um cara que tem o wrestling como background, o quedou mais de uma vez. A real é que o Magidal vende 3 campos inteiros focados no wrestling, treinando inclusive com o Bo Nicol, triplo campeão da NCAA, e futura estrela do UFC. Não foi suficiente contra o Usman e contra o Covington, mas pode ter acumulado uma bagagem bacana para parar as quedas do Durinho. E se não parar, uma vez no chão, o assunto também não vai ser resolvido assim. Demia Maia ficou quase 10 minutos nas costas do Mais Vidal e não finalizou. O cara não é finalizado Há 14 anos no MMA Pra completar A diferença de idade Entre eles É de menos de 2 anos E não dá pra duvidar Da força mental Do Jesus das ruas Comercialmente falando A luta mais assistida dele Com mais pressão Foi contra o Nate Diaz E o cara performou Contra um Darren Till Pegando fogo Em ascensão E na Inglaterra Ele vinha de duas derrotas seguidas E corria até risco De demissão Nocauteou Pra quem não lembra O Ben Askren estava invicto no MMA Ex-campeão do Bellator Ex-campeão do One Championship E era o Red o wrestler mais condecorado que o Majidal já enfrentou. Vocês lembram? Um dos nocautes mais bonitos da história. Ou seja, o bicho cresce sob pressão, não murcha. E dessa vez é ele que está lutando em casa, com 100% da torcida a favor, em Miami. Acho que tudo isso é suficiente para vencer Gilbert Durinho, sábado à noite, no UFC 287. De verdade, não. Mas o meu ponto é que não acho essa barbada que vocês estão vendo por aí. Pra mim, a é luta dura. E Gilbert não pode nem sonhar em cair nesse oba-oba do público e olhar o Majidal como pobre coitado, cachorro moço etc. Não pode dar mole. Aquele papo de que toparia enfrentar o Majidal só em pé, sem direito a quedas... Tem que ser brincadeira, tem que buscar o resultado a qualquer custo Exatamente por isso, acho que o Durinho leva, é uma questão de fome Para o brasileiro, o mundo ficou bem mais colorido depois que o Usman perdeu o cinturão Leon Edwards é um casamento novo, é uma porta que se abre, agora só depende dele E o cara tá absolutamente imerso no processo, cortou o contato com o mundo externo Não tá dando entrevistas, por exemplo, só focado naquela... Psicopatia, né, do camp duro e rigoroso Já o mais Majidal, meu camarada, tá em ritmo de aviso prévio Com a barriga extremamente cheia, virou multimilionário E as evidências apontam para um nível diferente de comprometimento O UFC Embedded dele foi muito mais mostrando a mansão em Miami e os bens Do que treinos Beleza, até aí tudo bem, tranquilo, é o show Acontece que o um cara acabou de promover um grande evento de boxe Com Anthony Pet, José Aldo, Vitor Belfort, Roy John Jr. e companhia uma semana antes da sua própria luta Olha só o que Lucas Carrano, que mora no Bahrein E faz exatamente isso no Brave Diz sobre a possibilidade de conciliar né, A organização de um evento e ser um lutador profissional Renato não dá para ser um cidadão funcional e tocar um evento, que dirá ser assim, é lutador profissional. Só se o um Masvidal foi lá, deixou só o nome, botou outras pessoas para tocar o evento para ele, o que eu particularmente acho que é uma capacidade de abstração absurda e incompreensível. Aí eu pergunto para vocês, mesmo delegando tudo o que for possível, como o cara resolve todos os pepinos pré, durante e pós, treinando três vezes por dia, tendo oito horas de... De sono E fazendo uma boa e balanceada dieta Pra bater o peso ao mesmo tempo É impossível Então a minha impressão é essa Um tá encarando com uma grande oportunidade da vida Como um prato de comida E o outro tá na zona de conforto Com um pé já pra fora do esporte E nem sou eu que tô falando em aposentadoria É o próprio Jorge Magidal, abre aspas. Essa pode ser a minha última luta Se eu perder pro Durinho, o que vou fazer? Basicamente, peço pra sair Em suma, Magidal pelo menos tinha jogo sim Pra complicar as coisas Defender quedas se cair, levantar rápido e machucar em pé Mas talvez esse seja o Majidal do passado Embalado, motivado O Majidal atual, emparelhado com o Gilbert atual É zebra mesmo, não tem pra onde correr E claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que, que vocês acham sobre esse casamento Durinho e Majidal Vocês concordam com os membros do canal Que vai ser aterrorizante Um massacre, um amasso do Durinho no Majidal? Ou acham que pode ser mais difícil, como eu acho que vai ser um pouco mais difícil também. E o Jesus das ruas pode equilibrar a prosa. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Deixem o like, por favor, que ajuda bastante o sexto round. E não percam a minha resenha de ontem, que foi sobre a fusão. WWE com o UFC, a Endeavor, empresa dona do UFC, comprou o maior evento de telecat do mundo e eles vão se juntar e fazer intercâmbios malucos. Para entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.